Jamais vou desistir Vou avançar No caminho vou seguir Meu senhor, minha mão Vou seguir na minha jornada Me salvou, perdoou Tua graça me alcançou É meu rei, meu senhor, salvador, redentor Seu amor me salvou, lá na cruz Triunfou por amor, se entregou Me comprou, me salvou Me chamou, perdoou Meu passado apagou Eu sou muito ingrato a ti Morreu na cruz por mim Eu sei, não mereci Mas eu reconheci Me entreguei a ti Eu não vou desistir Eu vou até o fim Avante, vou seguir Te adorar, te buscar E orar, sem cessar Caminhar, sem parar E pra trás, não olhar Eu vou perseverar se o mundo me odiar, não vou te abandonar Não vou parar, eu jamais vou comigo eu vivo para te amar e ver o teu sorriso sentir o teu pulsar te adorar ao princípio. Pois o meu alvo é Cristo Não vou parar Eu jamais vou desistir